A assistência social é reconhecida como política pública no Brasil desde a Constituição Federal de 1988. Não é esmola, é direito de toda cidadã e de todo cidadão que necessita de proteção social e é estruturada por meio do Sistema Único de Assistência Social. O SUAS é gerido pelo Estado com participação da sociedade civil. O SUAS é um direito e todos nós temos que saber disso.